gente, vamos para mais uma videoaula, é isso mesmo, eu, o professor Boina está aqui com você hoje para te dar uma dica toda especial, né Para você, principalmente para você que gosta é, de ouvir uma bela música pelas, pelos rádios acabou aquele problema, né aquele, aquele problema de você ficar aí, ó, é, você ficar com o teu radinho chiando é aquela trabalheira para sintonizar aquela emissora, às vezes você mora no sul, você quer pegar uma emissora aqui da nossa região, às vezes você mora na nossa região aqui de São Paulo, você quer pegar uma emissora fora do país, acabou esse problema. Agora com o aplicativo do Radiosnet, você pode sintonizar qualquer emissora do mundo todo. É uma plataforma maravilhosa, gente, que tem mais de 70 mil rádios uma, imagina só um aplicativo com 70 mil rádios para você usar, é, com, é, é demais, né? É uma adrenalina, como diz o outro, né? Tremendo, tremendo! Muito bem, e eu vou ensinar você baixar, né? Você eu vou ensinar você baixar esse aplicativo, você achar e baixar e usar. Preste atenção aí, né? para você que está nos assistindo, é, simplesmente você não deu o seu like ainda, o que, que você está esperando? Nos ajude, se inscreva no nosso canal, é, pa, dê o seu like e também assista o vídeo inteiro, né? nada de só dar o like e cair fora do canal não, né? assista o vídeo inteiro, que isso aqui é de extrema importância para você. Você que gosta de ouvir uma boa rádio, agora um aplicativo que você pode ouvir qualquer rádio do planeta em tempo real, em, em, em som de altíssima qualidade, tá bom? Vamos lá, eu estou falando do Radiosnet, uma plataforma gigantesca, é uma plataforma mundial que veio para melhorar a vida de todos aqueles amantes do rádio, né? Chegou, é, tá acabando esse negócio de você ligar aquele radinho, ficar naquela chiadeira, fuça daqui, fuça dali, levanta um fiozinho ali, praticamente já acabou já, né? Agora é só tecnologia, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, você vai lá no Play Store do seu celular, olha aqui, ó, abre o Play Store, o que, que nós vamos fazer aqui? Aqui, é claro, tem vários aplicativos, mas não tem nada a ver, vamos aqui, aplicativo de horário de ônibus, tal, tal, tal, Ah sim, olha aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, Vai escrever desta maneira aqui: ó, rádios net. Tá vendo aqui, ó, rádios net aqui. Tá escrito abrir, mas no seu aí vai estar escrito exatamente: é, é, baixar. É porque o meu no meu celular já está baixado, né? Então ele tá escrito abrir, mas para você que ainda não tem ele no seu celular, vai estar escrito aqui: baixar. Você clica, baixa, instala. Depois de instalado, olha, presta atenção. Depois de instalado, ah, mas como é que eu vou fazer para achar a minha emissora preferida? Muito fácil. É, muito bem. Depois que instalou, você olha aqui, ó. Você vai sempre, simplesmente abrir. Olha aqui, ó, o aplicativo é esse. Milhões, milhares de rádio por todas as partes do Brasil e do mundo. Aqui, por exemplo, ó. Rádio Bandeirante São Paulo. Eu clico aqui. Olha, é muito fácil, é ó, ó, ó. vamos parar o playzinho aqui por causa do comercial, não pode, né? É, Não pode que o pessoal cobra direitos autorais, vai complicar tudo pra nós depois, né? Muito bem, e tem mais aqui, ó. no caso eu tenho algumas aqui nos, no favorito, nos favoritos. Por exemplo, aqui aqui eu tenho a Rádio Saudade do Sertão, é a Rede Saudade do Sertão de Ribeirão Preto, olha só, só, só você clicar, tá vendo aqui, ó? É, eu não vou deixar seguir o player Mas só um pedacinho, vamos lá Aí, ó Olha Saudadidos. É, pois é, né? Rede Saudade do Sertão de Ribeirão Preto, inclusive essa emissora é nossa, né? É, se você não conhece através desse aplicativo, você pode sintonizar que é uma ótima rádio. E também temos outra emissora aqui, ó, vamos lá nos favoritos novamente. Essa aqui também é nossa, Rádio Recanto Caipira. Só modão bonito, ó. Só modão daquela época dourada mesmo, né? É, e outras mais, ó, vai, vamos procurar mais algumas aqui, só para você é, ter a noção de co que co coisa boa que é isso aqui. Ó, por exemplo, Limeira, vamos clicar aqui ó, o nome de Limeira, sai todas as emissoras na região de Limeira e também de Limeira. Olha ó, aqui, ó, um monte delas, ó, Limeira, Limeira, é, Limeira, tem, e na região lá também tem algumas, né? evidentemente, parece que Limeira não tem muito não, né? Na região lá, Piracicaba, ó, tem, é, tem algumas aqui registradas como Piracicaba. Provavelmente eu não, eu não entendo muito da região aqui, mas deve ser mais ou menos na região de Limeira, né? É, vamos lá, vamos voltar aqui o aplicativo. Vamos digitar outro, outro lugar aqui. Olha, isso aqui, Ribeirão Preto. Vamos colocar Ribeirão Preto. Olha aqui, ó Jovem Pan, CBN, Rádio Difusora. Rádio 106, essa é boa, hein? Rádio 79 AM, Rádio Benson, é, Rádio Celon FM, Ribeirão Preto, essa aqui é da região, mas está registrado como Ribeirão Preto. Rádio CNN, enfim, um monte de rádio, né? Todas aqui, todos que pertencem a Ribeirão Preto estão aqui, a Rádio Terra, Super RBR, essa eu não conhecia. É, rádio Ribeirão Preto, Manancial de Vida, é, ano. Evidentemente, que é de Ribeirão Preto, Rede Saudade do Sertão, A Hora do Abraço. Essa é boa, hein? É, nunca tinha visto. Interessante esse nome, hein? É, Energia, não sei o que lá. Jesus é o Caminho, Ribeirão Preto também. Nossa Rádio Sertaneja. Essa aqui é a administração nossa também. E, enfim, todas as cidades aqui, ó. Rede Felicidade, Ribeirão Preto. Isso aqui eu conheço, é o Conheça dos Nossos Amigos. E to, toda Ribeirão Preto, você digitando o nome da cidade aqui, você vai achar só. Referente àquela cidade, ó, vamos lá, Rádio Cravinhos FM, olha aí É lá de Cravinhos, olha só É a comunitária lá de Cravinhos que tomamos conta também, ó É, então, é, é facinho, facinho Se você escrever o nome da sua cidade aqui vai aparecer as rádios é, referente à sua cidade Olha, olha aqui, ó, São Paulo, por exemplo, né São Paulo São Paulo, vamos lá Olha só isso aqui é tudo de São Paulo. Enfim, realmente é uma, um aplicativo que vai fazer a diferença na sua vida. É, Para você que gosta de rádio, você que gosta de uma boa música, tanto internacional como brasileira, é aqui que você vai achar. Aqui, Rádio Nacional Gospel de São Paulo, ó, de Oswaldo Cruz, Avaré, Jacareí, Presidente Prudente, são muitas muitas rádios por todo o país inclusive pelo exterior vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho no exterior para você ver que tem muitas rádios lá fora também nessa plataforma que você vai pegar em alto e bom som deixa eu ver aqui algo de lá de fora eu vou colocar aqui itália por exemplo né vamos ver se funciona aqui olha aqui ó todas elas aqui ó nápoles roma Roma, é, tem uma aqui que está é, misturada, não tem nada a ver com a Itália, Joinville, Santa Catarina. É, Itália, olha só, a maioria delas, né? To, de, de todos os países, de todas as cidades que você digitar, vai ter uma rádio aqui. Aí, ó, Itália, adulta e tal, Itália também, né? E assim por diante, é assim por diante, Radiosnet, é o nome do aplicativo... Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem beneficiado com esse aplicativo. Gente, nós vamos ficando por aqui né, com mais essa videoaula. Gostaria de agradecer a você que tem nos ajudado. A você que é, tem cooperado aí com as nossas videoaulas. Não se esqueça de acessar os outros vídeos também. Né? É, Acesse os outros vídeos. Assista até o final para poder ter validade realmente. Porque somente um like não vai nos ajudar em nada. Então assista, aprenda e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Muito bem, ficamos por aqui. Tchau, tchau.